Boa noite, estamos ao vivo. É, Bem-vindo a mais uma live, um papo sobre finanças pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos. E essa é a TV A Jogada. É, ontem o episódio, o tema do episódio de ontem foi sobre produto. É, eu analisei um pouco o sentido, a origem da palavra produto, mas eu acabei sendo interrompido, meu celular reiniciou do nada. Eu acho que problema de memória, né? É, e aí, então deixa eu é, só concluir um pouco o, o comentário sobre a palavra produto e depois a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é status. Então, é, fechando o comentário de ontem sobre produto, é, o produto ele é o, o, a concentração final de todo um ciclo de, de acúmulo de energia, de informação, de conhecimento, de recursos, de habilidade, de competência, de coragem do, do, do, do empreendedor, da pessoa. Ele, e até chegar no produto e o sentido da palavra produto é, que vamos dividir ela né? pro e é, significa basicamente a ideia de é, é, levado conduzido adiante e produzido de positivo né? é, conduzido de positivo. Então, a palavra é, produto, ela poderia, para o português coloquial de hoje, ser traduzida como feito de bom. Né? E por que, que é necessário falar sobre essa ideia de feito de bom? Ora, porque é, esse, essa ideia de ser positivo, de ser bom, é ela que fundamenta o valor né, do produto, ou preço, né, de mercado. Esse valor subjetivo que existe para uma pessoa que faz um produto, ele tem que ser reconhecido, percebido, por uma pessoa qualquer que venha ver esse valor. Então, por exemplo, uma peça de roupa pode ser vista como bonita para uma pessoa e, e para outra ser feia, brega. Então... É, é, esse, essa positividade, esse valor do produto, ele é relativo e, e, e, e ele é, é necessário que ele seja correspondido pela outra parte para que o valor do produto, o valor positivo do produto, é, seja negociável, trocável, né, comercializável na economia. É, e outra coisa interessante, importante de comentar sobre a palavra produto é o que seria o contrário do produto. Né? Ou seja, quando a gente faz algo que não é um feito tão de bom, assim, né? quando a gente faz e dá errado, dá ruim, e, ou quando a intenção é, é, é que, que seja algo ruim mesmo, né? É, nem sempre a gente tem uma palavra é, exata e, e, e simétrica com a palavra produto para usar. Então a gente fala é, do lixo, né? quando a gente joga alguma coisa fora, acha inútil a gente chama de lixo ou é, refugo né? do processo produtivo. São palavras que a gente usa. A gente poderia ter uma palavra também, destructo, né? que seria o contrário de produto. né é... Mas uh... eu... existe uma passagem bíblica que eu acho assim, bem curiosa, valiosa também para falar disso, que é em Mateus é... 7, 17 ao 18. E essas seriam palavras de Jesus Cristo é, dizendo que toda árvore boa produz bons frutos. E que nenhuma árvore má pode produzir bons frutos, bons frutos nenhuma árvore boa faz maus frutos. E por que que essa passagem é, me interessa, eu acho ela tão interessante? Porque Jesus estava falando sobre economia, no final das contas, sobre valores, né? E existem coisas que, que têm valor positivo na economia, quando a gente fala de um produto de verdade, existem coisas que têm um valor negativo, né? O, o resto de obra, é, lixo tóxico, coisas que você não tem como fazer. E, é, e essas coisas são até um tanto relativas. Quando você é criança, por exemplo, você um dia com certeza é, pegou e riscou a parede. E aquilo, aquilo para você foi uma obra de arte, né? um, um grande produto. Você fez, ficou orgulhoso. Aí você vai, mostra para sua mãe e ela vê que na verdade ela vai ter que gastar em limpar a parede. Né? Então para ela aquilo é um destruto, não é um produto. Mas... é essa ideia de você é, avaliar e relacionar o valor do produto com o preço, né, o valor intrínseco com o preço final, é, ela é ela que nos leva ao, ao ao tema seguinte, que é o status, né, o tema de hoje de verdade. Então, é Seguindo nessa lógica do que Jesus falou, de que a árvore boa gera um bom fruto, né? uma vez que você analisa um, um bom produto, um, um bom é, portfólio, a gente passa a ter um olhar, um insight sobre qual é a árvore de onde aquele produto ou é, portfólio vem, não é? qual é a empresa. Da onde aquele produto, portfólio vem e, ou quem é o profissional, né? E saber essa informação é importante porque isso revela o status daquela empresa, daquele profissional. Então, quando existe realmente essa figura do portfólio, quando existe a, a, um, um produto mais elaborado, apresentado, bem apresentado ele, na verdade, ele, tá, ele tem o poder de posicionar quem está por trás desse produto com status, agregar status, agregar autoridade para aquele nome, para aquela marca, né, que no final da, da, da, da conta é, é o que agrega... Né, é, acumula nesse processo de previdência, ele agrega valor à marca, à autoridade e é, te empodera para é, avaliar melhor, né, barganhar melhor o seu tempo, sua hora de trabalho na economia, né? Hoje, hoje, quando é, estamos começando a nos entrar num momento em que o negociado prevalece sobre o, o, a lei né, na relação é, trabalhista, é, a gente tem que estar tá cada vez melhor estruturado para argumentar o, nosso, o valor do nosso tempo né, e o nosso status nesse jogo. Então, o produto ou o portfólio e o status eles andam totalmente juntos, porque eles são é o desdobramento da sua obra, ou seja, do seu portfólio, do seu é, da sua da sua produção mais mais acumulada, num, numa atividade, num negócio, num, num um currículo profissional, e é assim que é, esse acumulado se converte num status que, que ajudam você a justificar, barganhar melhor o, o seu salário ou a sua remuneração. Então essa é a mensagem de hoje, pessoal, sobre finanças pessoais. E amanhã estaremos aqui de novo. Acompanhe é, no, na nossa fanpage do Facebook. É, fique ligado para os cursos que, que são... É, estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro, por enquanto. E uma boa noite, nos vemos amanhã.